Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um, um material dedicado a né? comunidade odontológica. Tem comunidade odontológica, Juliana? Deve ter, não sabemos. Na verdade, é para quem tem aí consultório, nós vamos discutir alguns conceitos por trás da formação de preços. Então, para quem ainda não é inscrito, vê se você quer se inscrever, deixa seu like, seu dislike, faz o que você quiser. Toca a vinheta pra nós aí, né, Zeratão, que hoje a coisa tá feita. Tomei um suco de goiaba e estou arrotando goiaba até amanhã. Vamos lá? Então vamos lá. Por que eu decidi na verdade montar um vídeo sobre formação de preços de odontologia? Porque felizmente ou infelizmente eu tenho alguns amigos aí que são do ramo da saúde, no caso o pessoal que é dentista. Dois em especial, que eu gostaria de mandar um abraço aqui, o meu querido Guilherme Guarda, o porco, da Proorto, se você quiser conhecer lá, Dr. Guilherme Guarda, certo? E o outro é o nosso querido CP, o rinoceronte, o bravinho de Aguaí, doutor Leandro Poser né? Então, o que a gente combinou? Se vocês gostarem do vídeo, vocês podem aparecer no consultório deles lá, que eles vão dar 10% de desconto pra vocês em cima do preço tabelado, beleza? Na verdade, eu gostaria de mandar um abraço para toda a comunidade da faculdade de odontologia de Caba certo? A Unicamp, inclusive, olha o meu cenário, aqui. Ó, oh, se você me perguntar onde eu estava no dia 3 do 10 de 2007, eu estava enchendo a cara bebendo nesta caneca em formato de dente que vai me ajudar hoje nas explicações. Certo, Ju? Então um beijo para todo mundo lá do Unicamp. A gente tinha umas enchinha né? Porque exal, que tal? Mas no geral as pessoas que eu conheci lá são muito de gente fina, tinha uns três lá, só que eu queria enfiar uns murros na boca, mas vagabundo a gente tem em todo lugar. Ah, um beijo especial para a República Só Canela, né? Que é a falecida, saudosa República Só Canela. Da Unicamp, só canela ou só canela? Agora eu não lembro. Que tinha lá o manga, tinha o canelinho, o Gustavo também era o pessoal que andava com a gente, então. Um beijo para todos vocês. Pega na benga, benga, benga, benga lá. Já viu? É o hino dos caras. Depois a gente canta um pouco. Ou não pode cantar inteiro porque vai ser censurado de tanta besteira. Bom, então Juliana, por que que a gente decidiu montar esse vídeo? Porque né, a gente tá conversando em churrascos. A gente nota uma carência, uma certa carência do pessoal quando a gente vai trabalhar com questão de negócio. Isso não é uma questão apenas da odontologia. É uma questão dos cursos, né, das graduações em geral. Será que tá certo essa frase? Que se foda. Por quê? Nós na graduação não somos somos formados para ser empresários, né? Toda a nossa graduação é feita a parte técnica então tanto na agronomia, Juliana, produção audiovisual, tu vai aprender uma coisa de técnica, os caras lá de dentista vai lá e sabe mexer na boca. Agora a gente não tem disciplinas dedicadas aí, por exemplo, a montar um fluxo de caixa, a uma questão mais de administração a montar um VPL, a montar um TIR a algumas discussões mais no sentido gerencial da coisa. Aí o que acontece? Aí você vai para o mercado de trabalho. Aí se você for funcionário de alguma empresa, beleza, né? Talvez você não consiga trabalhar isso. Agora, se você que os caras que vai montar um consultório, ó. Você se fudeu. Porque, beleza, você pode saber mexer no dente de todo mundo e fazer as 10 de maravilha. Se você não administrar o seu consultório direito, é. você vai a bosta. Porque aquilo, na verdade, é um negócio. Então, a ideia do exercício de hoje é a gente trabalhar com alguns conceitos de tabelamento de preços, né? Como formar preços de procedimentos. Beleza, Ju? Então, por favor, depois de três anos, corte para a planilha depois desse momento de desabafo. Ou seja, seja também o um empresário e não simplesmente um técnico. O que, que nós vamos fazer, eu trouxe aqui uma planilha extremamente simples, aonde eu vou discutir alguns conceitos, né, para formação de preços de odontologia. Como eu sou agrônomo, não manjo porra nenhuma de dente, né, inclusive o meu, eu pareço a treva da Mônica, que esses dentinhos eu aqui, eu não criei esse exercício sozinho. Então eu gostaria de agradecer primeiro ao Leandro Poser, o CP que me ajudou com as coisas, e eu também entrei em outro canal, canal Dicas para Dentistas. Então, assim, foi um material que eu utilizei como referência quando a coisa eu acho que é legal, a gente pega aqui e faz o nosso jabá. Apesar que não deve da porra, nenhuma Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, eu tenho que listar quais são os custos que eu tenho na minha clínica. Então, apesar de ser uma clínica odontológica, o conceito não vai fugir muito. Basicamente, você vai ter aí custos fixos e custos variáveis, beleza? Então eu vou começar listando quais são os custos fixos. Então eu vou colocar aqui, ó, custos de infraestrutura, basicamente custos com água, luz, telefone, secretário, etc, etc, ou seja, coisas que são fixas, beleza? Por favor, né, pessoal, esses valores que eu estou colocando são valores estimados. Quando você for replicar esse exercício, na prática, é evidente que você tem que colocar os valores praticados. E é por isso que você tem que ter o controle das informações, porque é legal você trabalhar com o um histórico das informações. Eu falei que a goiaba estava foda. Então, vamos lá. CRO é tipo um registro, igual eu tenho o CREA. Você tem o que? MTB. Muito bem. Com CRO, sei lá, taquei uns 800 conto aqui. Revista. Vai falar que você nunca entrou no consultório médico e tem uma revista. Geralmente tem o que? Caras. Revista velha. Então, uma outra coisa que é legal, moçada, quando você for colocar alguma coisa no consultório de vocês, pensa na agregação de valor ao cre... cliente e a cebola. Né? Ao cliente. Eu, particularmente, nunca vou pegar uma cara. Você coloca uma internet fodida pra gente ficar assistindo os vídeos do botão do Excel e quando você fica lá esperando o seu dentista te dar um chá de cadeira. Mas vamos Vou colocar aqui revista que a Juliana colocou, ela gosta de ler a Playboy. Outros 1.500, tá? Então, é isso aí, pessoal. São os custos fixos que eu tenho, né? Na minha clínica. Aquilo lá que, independente se eu tiver paciente ou não, eu vou gastar a bagatela de quanto? Vamos colocar aqui o total. E agora nós vamos começar com a fórmula da soma. Que eu acho que o CP não sabe fazer soma, então eu vou ensinar ele. Ó, CP, então você coloca igual, soma e abre parênteses. Você vai somar quem? Você vai somar o intervalo respectivo ali de cima, né? Anterior. Então, se você somar isso, meu querido. Você vai ter um custo fixo mensal para manter a sua clínica de 9 pau e 800 por mês. Ou seja, Juliana, eu acho que aqueles números aí que eu coloquei não está muito, tá muito ruim, não. Você manter uma clínica odontológica e uma clínica médica, mais ou menos também, você vai gastar no mínimo aí uns 10 pila por mês, tendo toda aquela estrutura que a gente colocou, ok? Então, note que isso que é custo que vai ter para funcionamento da clínica. Eu não estou falando em eventuais investimentos que você faz ao longo do tempo aí para melhora de fachada. Isso aí é outra coisa que nós podemos Discutir, beleza? Isso aí é o quanto que te custa manter ela aberta por mês. Para que a gente chegue no valor, né? Do tratamento, nós precisamos padronizar a questão das unidades, então nós temos que escolher uma unidade para trabalhar. Então, geralmente, como eu vou trabalhar com uma questão de esforço de serviço, eu vou trabalhar em função de horas, pode ser? Então, vamos imaginar aqui em cima ó, que eu deixei uma, um campo disponível que vai ter aqui horas trabalhadas por mês, trabalhadas por mês, que vai dar em horas por mês. Você sabe quanto tempo fica uma clínica aberta? Se for o Guilherme Guarda, a gente trabalha umas 10 horas. Por por meio, do jeito que der. É. Tô brincando, Gui, um beijo pra você. Eu tô falando na câmera errada. Então vamos colocar aqui que mais ou menos ela vai ficar aberta 5 dias por semana, 8 horas por dia. Nós temos 40 horas por semana. Se eu tenho 4 semanas no mês, eu vou trabalhar aqui ó, com 160 horas de trabalho por mês. Aí ah, se for mais, se for menos. depois você trabalha na simulação. Mas vamos trabalhar que isso aí é uma questão de horário comercial. Então se a gente tem que o meu custo da clínica é reais por mês e eu trabalho 160 horas por mês, você concorda, minha cara Juliana? Que se você dividir o 9.820 pelo 160, nós temos o que nós chamamos de hora clínica, que é um custo fixo que você tem, meu caro dentista, mãozinha de louça. Então isso é o que vai custar a sua clínica entrando paciente ou não, que é o que a gente fala da questão do custo fixo. Então, é um primeiro negócio. O outro ponto que a gente gosta de colocar, deixa eu tirar esse relógio também tá enchendo o saco, é a questão da remuneração do profissional. Quem que é o profissional? Você, dentista, que vai mexer na boca dos outros. E aí, como é que nós podemos trabalhar isso? Ah, você vai tirar uma margem do seu preço que você está cobrando? É uma forma, só que uma outra forma que a gente recomenda, né? Você colocar o custo da sua mão de obra dentro dessa brincadeira. Então é aqui que a gente estabelece o seguinte, vamos colocar o, puta que pariu, o pró-labore do dentista. Ou seja, é aquilo que você pretende tirar, independente de quantos atendimentos ali você realizar, certo? Ou seja, vai ser um, como se fosse um salário fixo. A sua clínica vai te remunerar de forma fixa ao longo aí do mês. E quanto que a gente pode colocar? Então, vamos colocar um salário aí, bom, né? Não só para dentista, mas para a gente ter uma vida mais ou menos. Uns 8.500 conto por mês, Juliana. Dá para fazer um churrasquinho de vez em quando? Então, vamos colocar aqui, ó. Supondo que você vai trabalhar para a sua clínica sendo um empregado, né? Sendo um funcionário fixo, você vai ganhar 8.500 conto por mês. Teoricamente, né? Se você trabalhar 160 horas por mês, nós vamos cair na mesma linha de raciocínio do custo fixo. Eu vou dividir o 8.500 pelo 160. Olha lá que legal. Nós vamos ter aqui, ó, a hora profissional, que foi esse nome que eu batizei de forma maravilhosamente, ou seja você como dentista é remunerado mais ou menos uns 50 por hora Ei, mas tá muito baixo o botão, o problema é seu você pega a sua planilha, joga, se você quiser jogar ali 20 mil por mês, não tem problema, vai inchar o seu produto, se tiver alguém que pague, tá bom ok? Então notem que esses valores, de novo né? eu vou colocar de forma repetitiva e cansativa que é uma apenas uma estimativa, depois você pega o modelinho se você quiser e faz aí o seu, o seu exercício. O que nós temos aqui embaixo, Ju? Então o que nós vamos ter de custo fixo, custo fixo Jesus, dado em reais por hora, que vai ser basicamente então presta atenção aí CP, você que tá vendo o vídeo e não tá fazendo porra nenhuma, bebendo uísque essas horas da noite, você vai somar o 61.38 mais o 53.13, nós vamos ter que o custo fixo da sua clínica é 114, 115 reais por hora, ou seja, entrando paciente ou não Juliana, é aquilo ali que tá saindo teoricamente do bolso do cara, lógico que ele está sendo remunerado nessa brincadeira ok? Então isso é o que a gente tem de conceito situação de custo fixo e agora a gente tem o custo variável que é aquilo que o camarada o seu cliente quando vai lá ele vai fazer e aí você tem diversos tipos de procedimento que você tem você sabe o que é uma coroa? Ah, isso aí coloca no dente aqui, né? Não, não, não, nós estamos falando de vídeo de dentista não, coloca no pé. Coloca... Vamos fazer o seguinte, então eu vou te explicar pra gente. Ó. Vou pegar aqui a minha caneca. O que, que nós temos que o cara tava me explicando? Se o seu dente tá podre, você vai lá e faz uma extração. Só que aí não dá pra você ficar banguela. Então você vai lá e faz um implante, que inclusive Leandro Pozzer é um dos melhores que tem. Já bafudido pra você, gordo. Então o que que faz, Juliano? Você vai lá e coloca um pino dentro do dente, afixado acho que na gengiva aqui no osso, certo? Isso daí é o implante. Só que não dá pra você ficar com um pinão aqui, né? Aí você vai lá e coloca a coroa. Que a coroa é só essa parte de baixo do dente aqui. Olha que beleza. Tá certo a minha explicação, CP? Isso aqui é a raiz do dente que fica dentro da sua gengiva, isso aqui é a parte visível que você fica mastigando as coisas. Beleza? Então muito bem, esse procedimento que nós vamos colocar, vamos supor que eu estou fazendo o um custo aqui para implante barra coroa, então vou escrever aqui ó, implante, nossa minha explicação deve ter ficado uma bosta, mas vamos em frente, né? barra coroa, e quanto que você vai gastar de custo variável, aí é importante você meu caro dentista que nos acompanha nesse vídeo, que você tenha né é, anotações, pelo menos algumas estimativas de quanto você gasta de materiais em determinados procedimentos. Ah, mas isso é um saco. Vou ter que ficar anotando? Não, você não precisa ficar anotando todo dia, mas é bom que você tenha uma estimativa, porque é o seguinte, você só consegue tomar uma decisão se você tem dado. Agora, se você não tem apontamento, não tem controle de porra nenhuma, como é que faz? Vai ficar no cheiro o resto da vida, seu bosta. Então, faça o favor, se você não tem essas anotações, anota lá mais ou menos quanto que dura a sua resina, né? quanto que dura as suas coisinhas lá, para você ter esses acompanhamentos. O que, que nós temos aqui que o pessoal me passou mais ou menos, tá? Que entre, Juliana? Custo que você vai ter lá de gás, aquelas por... Porra, né? aquelas coisas que os caras enchem a boca, aquele sugador lá na hora, aqueles materialzinho lá que custa também. Entre o material, que é o implante, que é o um negócio que parece que é de titânio, caro pra cacete, que vai o negócio. E custo com protético, vamos chutar aqui um valor mais ou menos de uns 800 pau de custo de matéria-prima para o dentista. É aquilo que ele vai ter que comprar, né? Mais o tal do protético, que eu tenho vários amigos protéticos também. Um beijo pra vocês. Então vamos lá, ó. entre material barra protético, é isso? Dado em reais. Vamos supor que o custo para o dentista, ou seja, o custo para o profissional, isso não é para você, cliente, que acha que tudo é caro também. Tá você segura sua periquita aí, 800. Ele vai gastar mais ou menos R$800, beleza? Então, isso é o que nós temos. E aí, ele vai ter o quanto de horas que ele vai gastar para fazer este procedimento. Então, se ele for colocar lá entre as vindas e vindas que o cliente vai é, no, no consultório, vamos supor que extração, mais um implante, mais a colocação da tal da coroa, né? Vai gastar aí mais ou menos umas três horas para fazer este procedimento. Beleza, Juliana? Tudo certo? Você deu certo aí? com a botar? Então tá bom. Então agora o que nós vamos fazer, Ju? Eu tenho ali o custo fixo dado em reais por hora no outro canto e eu tenho o custo variável dado aqui em reais aqui em cima, na verdade, né? Nossa, tô meio perdido. Mas vamos lá, vocês entenderam. Então lá temos o custo fixo, custo variável. Eu preciso trazer isso pra uma mesma base. Então aqui, ó, quanto que eu vou gastar de custo fixo nessa brincadeira? Bom, agora é com você, Ju. Se o meu custo fixo entre a remuneração do dentista e a hora clínica é 114,50 a hora e eu gasto 3 horas, e reais, como é que a gente faz? Muito bem, Juliano. Ó, então, se eu pegar aqui os 114,50 e multiplicar por 3, ou seja, o tempo que eu vou gastar fazendo o procedimento do cara, vai custar em termos de profissional e clínica 343 reais por reais só, seu burro. Nada de reais por hora, beleza? O custo variável, como a gente colocou aqui, basicamente ele vai ser o reflexo do material barra protético. Ah, botão, mas você colocou o valor ali, você não podia colocar... É que eu coloquei de forma simplificada. O ideal é que você tenha, inclusive, uma abertura aí para ver quais são os insumos que mais pesam dentro do procedimento, você tenta negociar preço, melhor. Estou fazendo de forma simplificada, não me venha encher o saco, certo, Juliana? 800. Então, no total, nós temos aqui, ó, custo total, é isso que vai custar para o nosso querido amigo dentista, a somatória de 343 mais o 800, ou seja, para o camarada que for aí fazer um implante, né, junto com uma coroa e com a extração, ele vai gastar em termos de custo em torno de 1150 reais. então note que não é um negócio barato você de novo cliente que só fica reclamando dos caras, tá, porque a, o custo da matéria-prima é caro pra cacete. Bom, isso é custo, o cara não pode cobrar custo porque ele também tem que sobreviver, a clínica dele tem que sobreviver. Ah, mas ele já tá ganhando os 8.500 ali por mês que dá 53. então isso é a hora do profissional. E coisa da clínica, reinvestimentos, etc, que nós vamos trabalhar mais pra frente. Então é aí que você define o preço mais a margem. Então nós vamos colocar aqui, Ju, que eu tenho um negócio que você que se chama receita bruta que é quanto o dentista vai cobrar do cliente então vamos lá você Juliano se o seu custo tá mais ou menos 1143 seria vender essa porra por quanto dá para dobrar o valor pensa numa mulher ambiciosa mas você quer dobrar então eu vou vender esse negócio mais ou menos é quanto uns mil 2200 reais então tá bom Juliana pediu para colocar aqui que você então ó se você quer dentista quer definir preço está aqui então beleza a Ju vai vender isso a 2.300 porque ela quer ter uma margem em cima do custo aí a Apesar de você vender isso, você, teoricamente, aí aquela risadinha pros meus dentistas, né? Você vai emitir uma nota fiscal em relação a isso. Mas geralmente você vai no dentista pede uma nota fiscal? Não, só quando você precisa bater imposto de renda, certo? É a única coisa que o nego pede nota fiscal pra dentista. Mas no nosso caso, né? Vamos supor que a, o meu consultório, como é que vai chamar? Botão Enterprise, ela é pessoa jurídica e eu pago 17% de imposto em cima dessa merda aqui, ó. Então eu vou colocar a minha alíquota de imposto, que vai ser 17%. Ou seja, o meus R$ 2.300 não vai pingar e 2.300 para mim. Eu tenho que descontar o quanto que foi de imposto. Então, como é que eu calculo o imposto? O imposto, meu caro Guilherme, ele vai ser dado o quê? Primeiro eu tenho que transformar o 17 ali que está em número inteiro em decimal. Então, vou dividir isso aqui por 100 e vou multiplicar isso por R$ 2.300. Temos aí R$ reais que eu vou pagar de imposto em cima dessa operação. Só que aí tem outras coisas que são descontadas. Por exemplo, boa parte do pessoal vai lá atrás desse procedimento e não vai no cacau para pagar o negócio que apesar, que incrível que pareça, boa parte ainda vai, sabia? Eles adoram os tiozinhos que chegam com as catacadas de dinheiro pra pagar assim. Esses são os que não dão cano, ou desculpa Mas geralmente tem um pessoal mais trouxa, que nem eu assim, que vive fudido da vida, que vai fazer o quê? Paga no cartão de crédito e vai dividir em 24 vezes sem juros, né? Então o que você vai fazer? Se o dentista tem que pagar essa taxa do cartão de crédito. Então vou colocar aqui, ó, taxa do cartão dado em percentual. Quanto que é essa taxa do cartão? Sei lá, vou chutar aqui uns 3,5%, pode ser, Juliana? Então beleza. Então então da mesma forma que a gente fez a conta ali para alíquota de imposto, eu vou fazer para o cartão, que agora vai ser dado em reais. Então como é que nós vamos fazer ó? a alíquota de imposto aqui na célula E14, eu divido por 100 e multiplico pelo valor do serviço aqui em cima, ou seja, o cartão de crédito vai ganhar, pela administração desse recurso, 80 reais nessa transação, um baita negócio, certo Juliana? Então vamos lá. E aí eu tenho que calcular o quê? A receita líquida, que vai ser dada em função do quê? Vai ser o quanto que vai entrar bruto no meu bolso. O menos o que o imposto deixa eu fazer um negócio aqui, menos a somatória do imposto mais o cartão, beleza? Então, olha, e 11 menos e 13 mais e 35. Ou seja, esse procedimento que para você saiu 2.300 para o dentista no fim acabou entrando 1.828, porque o leão mordeu quase 400 pau e o Visa Mastercard mordeu mais ou menos aí mais uns 80, ou seja, para o camarada vai entrar 1.828. Já que nós temos agora o preço e nós temos o custo, eu sei efetivamente quanto que sobrou deste procedimento para o nosso querido amigo dentista. Então, vou pegar aqui a receita líquida, certo, Ju? Menos o custo. Então, nós temos aí um saldo de 685 reais neste uh, nesse procedimento. Ou se a gente calcular uma margem, né? Para quem gosta de falar de margem de lucro, porque você deu um chute ali em cima, em cima dos 2.300 certo? Olhando mais ou menos o custo, fala, ah, joga o dobro com essa bosta, vamos ver efetivamente quanto que você teve de margem, que é basicamente o quanto você teve de saldo dividido pela receita bruta, ou seja, você está com uma margem de 30% em cima deste procedimento. Beleza? Então aqui moçada, a gente tem uma conta bastante simples em que eu chego no custo do procedimento, né, do preço e da margem de lucro. Ah, botão, mas de quem que é esses R$ 685 reais aí? É do dentista que está fazendo isso ou é do profissional que está pre prestando o serviço? Não, porra! Por quê? Você já foi remunerado ali dentro do custo fixo. O seu labore já tá lá. Não pelo menos num primeiro momento. Esse valor que sobrou, isso daí fica para dentro da clínica. Isso vai ser jogado para revestimento ou para fluxo de caixa. Porque presta atenção: custo que você está tendo de procedimento é diferente de fluxo de caixa. E se tem uma coisa que quebra a empresa, independente do ramo é falta de fluxo de caixa. Então esse dinheiro, meu querido, eventualmente você vai poder tirar ele do negócio, afinal o negócio é seu. Só que primeiro você tem que esperar ver como é que tá o seu fluxo, prever um colchão, para daí depois você fazer retiradas maiores. Se você não está contente né, com o valor, então Tente jogar um prolabore maior e aí você vai mexendo. Não confunda custo de procedimento com questão de fluxo de caixa. De novo, o que quebra uma empresa é falta de fluxo de caixa. Então, presta atenção nisso. Se vocês gostaram do vídeo, a gente vai, pode fazer outros aí discutindo isso melhor. Beleza, Juliana? Alguma dúvida até aqui? Deu vontade de virar dentista agora? Não. Então, beleza. Bom, só que não acaba por aí. O que nós vamos fazer, né? Acho que a grande coisa legal né, de se montar ferramentas como essa para você para você estudar melhor o seu negócio é a possibilidade de fazer simulações. Porque vem aí o seu cliente e fala assim, puta, mas R$2,300 tá pegando para mim, e se eu pagar R$2,150? Aí, e se tiver variação no preço de insumo? Então, de forma proposital, meu caro CP, eu montei aqui ao lado, ó, deixa eu só reexibir, certo? para que a gente tenha uma análise de cenários, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito no Excel. Por exemplo, estava estudando este, essa estrutura que a gente montou e o CP falou para mim, não, o negócio que pega aqui é o meu custo variável, né? que é material e protético, que a gente pode trabalhar aí com diferentes, ah, diferentes fabricantes ou conseguir um desconto a mais, e o preço que o cliente eventualmente ele chora comigo. Então vamos fazer uma análise de cenário, CP, pra gente ah, ter aí o ter aí uma, uma visão melhor do negócio. E eu fico falando o nome do CP, não vai me achar que isso aqui é dele, hein, os seus animal. Eu só fico falando porque ele é meu amigo, por favor. Então vamos lá. Meu amigo mais ou menos, mas vamos lá. Vamos colocar aqui então, João, deixa eu pegar minha cola para ver quais são os valores que eu trabalhei. Aqui nós temos aqui ó, preço do procedimento. E nós vamos colocar diferentes preços que o cliente eventualmente possa pagar por esse procedimento. Então, você quer começar de quanto, Juliana? Que limpeza, nós estamos falando de implante e extração, não vai começar de nada, eu vou colocar aqui, ó, 1800, 1900 e aí CPO, você vai vir com ela até o finalzinho aqui que pode ser que do mesmo procedimento, porque eles me falaram isso, implante não é tudo a mesma coisa, depende do dente, se o dente tá mais ou menos, pra lá, pra cá, se tá fudido ou não tá, se a sua gengiva é uma bosta, se o seu dente tem 3, 4, 28 raízes, tem uma série de complexidades, então evidentemente que o preço pode mexer. Então aqui ó, vamos supor que você vai de 1800 até 3300, e aqui no nós temos o que você vai gastar de material, barra o tal do protético, barra outras coisas, ou seja, o quanto que você tem de custo variável nesta operação. Então vamos supor aqui que seu custo, se ali está um 800, vamos colocar que você vai de 600, 700, 800, 900, mil, mil. nossa senhora é hoje! Tomando... E 1.100. Beleza, Ju? Você concorda comigo que eu tenho uma análise de cenários, onde ali na vertical nós temos o preço do procedimento e na horizontal nós temos o material do protético. Então isso são variáveis de entrada. E o que, que você quer saber, Ju? Você quer... Não. você quer o custo final, você quer a margem ou você quer o saldo? O que a Juliana quiser nós vamos fazer. Você quer a margem. Então aqui, ó, você tá vendo aqui, moçada, que eu tenho o um encontro das variáveis? Aqui nós vamos fazer referência ó, à célula da margem. Então nós vamos colocar aqui ó, igual margem, que é onde nós vamos espelhar esse valor. E, e agora nós vamos utilizar uma ferramenta que a gente já utilizou, acho que umas 85 vezes aqui no canal. Primeira coisa, você vai selecionar a sua tabelinha de dados, então por favor ô dentista ou da mãozinha branca, ou bonitão, o que nós vamos fazer Juliana, você vai selecionar essa tabela de dados e vai aqui ó em dados, teste de hipóteses, tabela de dados, tá vendo aqui? E aí o Excel ele vai pedir duas informações para você, célula de entrada de linha e célula de entrada de coluna, olhando a sua quadro, o seu quadro de Análise, meu querido dentista. O que, que você está vendo? Quem que é a variável que está variando numa mesma linha no seu quadro? Você concorda comigo que é o seu material barra protético? Então você vai clicar aqui, ó, material barra protético, beleza? Quem que é a variável de entrada que está variando numa mesma coluna? Você concorda comigo que é o preço do procedimento? Então você vai clicar aqui, ó, e vai clicar no preço do procedimento. E agora é só você vir aqui e dar um OK. Olha lá que maravilha, Juliana. Eu tenho diferentes margens de lucro dependendo de diferentes cenários que o camarada vai ter. Então como é que você vai interpretar isso na prática, meu querido? Imaginem que você vai gastar 900 reais aqui de material mais protético e vai vender o serviço para o cara a R$ mil reais. O encontro das variáveis você vai ter uma margem de lucro de 17,33. E com isso você pode posicionar ali e ver se eventualmente é viável ou não fazer determinado procedimento. O que que é interessante em relação a isso? Ela é uma tabela extremamente dinâmica. Se você vir aqui e falar, não, no. Mm -hmm. A hora de procedimento não é mais 3, a hora de procedimento ela é 4. Olha lá que maravilha, né? Automaticamente ela se recalcula. E aí dá para fazer uma série de firulas. Se você quiser colocar uma formataçãozinha condicional aqui, ó, para mostrar onde que fica negativo, para ver aonde você não começa a atuar, por exemplo. Você não pode cobrar, se você cobrar 1800 conto do procedimento e gastar 1100, você vai estar tá tomando ferro. Beleza, Juliana? Então, o exercício de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas não tem o que fazer. Se você está com preguiça, você continua fazendo do jeito que você quer mesmo e, futuramente talvez você quebre. futuramente, futuramente, Beleza? Posso encerrar? Ah, antes de encerrar, eu queria falar mais uma coisa bem interessante, né? A gente conversa com os nossos amigos dentistas, o que que os caras fazem, né? Eles formam e, geralmente, vai fazer especialização. Aí, você vê os amigos lá, Tem oito especializações, tudo com dente. Meu amigo, eu sei que dente é um negócio importante, que é aquilo que tá dentro da sua profissão. Agora, você não é simplesmente um dentista. Você tá trabalhando com pessoas, você tá trabalhando com negócios. Então, assim, de vez em quando, entre uma especializaçãozinha e outra, não vai fazer porra de especialização, vai fazer um curso de gestão de pessoas, vai fazer um curso de gestão de negócio vai fazer um curso de gestão de marketing, afinal você é um empresário, essas coisas, apesar de não ser uma coisa técnica, você não fica atacando isso na boca dos outros, você precisa saber para melhorar a gestão do seu negócio. Falei bonito ou não falei, Juliano? Então com isso, toca o pau, um beijo para todos vocês, se você gostou, você dá like, se você não gostou, você dá dislike, então vamos para cima disso aí. Um beijo para todo mundo e um beijo novamente para o porco, Guilherme Guarda, deixa eu falar aqui com o negócio dele. Dr. Ponto Guilherme Guarda, da Proorto. E o doutor Leandro Poser pode chegar lá que tem voucher de desconto. E um beijo novamente para todo mundo aí da Unicamp, que aqui é odonto, odonto, aqui ninguém é tonto. Eu só não vou continuar porque o YouTube vai me censurar em função do hino. Um beijo para vocês. Vamos lá, ok? Beleza, né? Ah. Tô cansado.